Eu sou Matias, sou aqui da Manage bem e hoje a gente vai estar falando sobre dica de produtor. A gente sempre recebe algumas dicas muito importantes de produtores, dicas sensacionais e confere com a gente essa dica super legal. Nessa dica de agora, a gente vai estar acompanhando como a senhorinha, que é uma produtora nossa do projeto Live Goiás, ela está utilizando as técnicas de calagem, gradagem e plantio em linha. O plantio em linha é quando faz uma linha reta e vai plantando em sequência, né? faz meio que uma leira. É diferente do plantio salpicado, né? Esse é o plantio que a gente mais indica ser feito. Então, senhorinha, já mostra a roça dela, mostra alguns, algumas vantagens, como já tá bonita a roça dela. Vem acompanhar com a gente. Bom dia! Aqui é a senhorinha do P.A. Fartura Chaca 60. É, estou mandando esse vídeo aí, ó. Dessas mandiocas. Porque... A gente tá com umas para comercializar. Essas estão com dois meses e dez dias hoje. Elas é de dia 20 de fevereiro de 2022. Aí tá com dois meses e dez dias. Dia 20 agora ela faz três meses, gente. Essa aí que vocês estão vendo, ó. Aí o preparo da terra foi calcário, gente. Que a gente preparou a terra. Jogou o calcário, fez a gradiação. Aí após a gradiação a gente plantou. Essa mandioca aí que vocês estão vendo, ó. Aí ela já tá mais ou menos um metro e pouco de altura aí vocês estão vendo aí, né aí a proprietária aqui é a senhorinha e o Miguel Teodoro aí é isso aí que a gente tá mostrando para vocês, ó aqui é um hectare um hectare de mandioca a gente tem mais um hectare e meia Já no ponto de comércio E a gente pretende ano que vem plantar Se Deus quiser mais um hectare Aí sempre é assim né gente É tirando uma E plantando outra E assim vai Com Deus na frente Tudo vai em frente né Aí é isso aí que eu tô mostrando pra vocês ó estão vendo aí ó. Isso aí tudo. E aí produtora, e aí produtor? Gostaram das dicas? Você também pode enviar a dica para o seu técnico da Manege Bem e a gente vai publicar aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente vai fazer um texto sobre a sua dica para poder compartilhar e para ela chegar a mais produtores. A gente quer que todo mundo utilize boas práticas, aumente a produtividade e tenha cada vez mais uma lavoura produtiva e melhor qualidade de vida. Muito obrigado.